Depois de subir o vídeo para o YouTube, toda hora eu ficava checando para ver se alguém tinha visualizado. Eu ficava praticamente atualizando a página o tempo todo. Mas infelizmente, ninguém me respondia. É muito estranho isso. Realmente a sensação de que eu estava sozinho no mundo já estava me convencendo. Ao mesmo tempo eu sabia que não adiantava eu ficar ali parado, na frente do computador. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu percebi então que tinha uma TV velha na casa. Se a internet funcionava, por que a televisão não funcionaria, né? Então eu fui lá tentar fazer funcionar. Mas só tinha chiaço. Não funcionava. Aí eu fui conferir a geladeira Pra ver se tinha alguma coisa pra comer Mas eu já tinha comido tudo Que não tivesse estragado ainda na casa É... Tava ficando complicado Foi aí então que eu resolvi sair para a região e as outras casas. Aí eu fui até a beira da praia de novo. Talvez encontrava alguma coisa, talvez eu tivesse perdido alguma coisa. Na hora que eu acordei eu estava tão distraído. Mas sabe aqueles momentos em que tu quer só ficar sozinho, na beira da praia, apreciando a maresia? Não, não era um desses momentos. Finalmente então eu encontrei o um mercado. Tava com grades na porta. mas a porta lateral estava aberta. É incrível como tudo parece que foi abandonado às pressas. A minha esperança de encontrar alguém ali era nula. Então eu só peguei as coisas que eu precisava e fui embora. Mas foi aí então que algo aconteceu eu estava voltando para casa, começou a tocar um barulho estranho, como se viesse do céu. Era assustador. Era como se trombetas estivessem tocando.